Guerra de que rapaz? Não existe guerra pra nada Se só um lado é que pode matar Bandido bom é bandido morto Só quando é filho dos outros Tem a pele preta E nem faz parte desse jogo Pergunta! Pergunta pra cada mãe o um aperto que dá no peito Só pro seu filho ser preto E viver a vida com medo De ele ser encontrado no mato Por portar, sei lá, um baseado Ou ter um pino implantado Pelo braço armado do Estado Nós em estado de vigília eles em eterno estado de sítio. Quem me mata não me governa. Aqui não. Comunidade sempre comunidade. É o gueto, cidade, é o gueto, cidade. Comunidade sempre comunidade. É o gueto, cidade, é o gueto, cidade. O Reconexão está em todas as unidades federativas do país, em periferias urbanas e rurais, atuando junto a coletivos e movimentos que possuem ações diversas, abrangendo temas relacionados ao trabalho, ao enfrentamento à violência, ao fomento à cultura e muitos outros. E no caso da guerra às drogas, é, o inimigo ele tem um endereço periférico, ele tem a cor negra e ele é jovem. Né? E isso é muito como forma também de romper, romper um ciclo de uma vida que tem um tempo determinado. Então, essa criminalização da pobreza é uma outra dimensão, assim, dessa exclusão que vai intensificando essa crise do capital, essa desumanização desses corpos oprimidos é um princípio muito tático do capitalismo, porque sempre há uma segunda chance, e com certeza essa segunda chance ela não é para um jovem negro periférico que normalmente ele é assassinado antes mesmo de caber o benefício da dúvida. Estamos na correria cotidiana nas favelas nos subúrbios, nas palafitas, nos quilombos, nas comunidades indígenas, nas quebradas e nos bairros. Tudo o que temos aqui hoje é fruto de muita luta e agora não podemos participar do progresso? Nós dizemos, não existe Lagoas do Norte sem os moradores e moradoras, precisamos fazer alguma coisa. Vamos continuar lutando. Eu sou moradora residente da comunidade, vim do Rio de Janeiro porque eu sou casada com o Arnaldo. Ele nasceu aqui na zona norte de Teresina. Sua família tem modos tradicionais de vida, eram olheiros da região, sempre cultivaram a terra e criaram animais. Mas já senti o suficiente aqui para provar que as memórias, as histórias, a criatividade e a força desse povo são uma das coisas mais importantes desse local. Nossa gratidão pela companhia nessa caminhada. Agradecemos também enormemente a Fundação Perseu Abramo, que financiou a construção do Museu Virtual por meio desse projeto que a comunidade disputou em edital de chamada pública. Agradecemos a todos os corpos de corpas que se juntam a nós. O edital é, reconexão de Literias, é, de uma certa forma ele foi um mote, né, para a equipe da Sampa Paulo é, sistematizasse, né, o, a partir, né, dos, dos dados do editorial sistematizasse um pouco ele, né, foi o um, uma provocação para que a gente organizasse né, aquilo que a gente já fazia. E, e aí, quando a gente né, é, conseguiu acessar né, o edital, de fato, a gente falou, nossa, que legal, né quer dizer, temos né, alguma coisa é, que é um, né, uma base, um suporte para a gente é, fazer a edição, né? que era uma edição em virou três como você falou. Né? Quando a gente viu mais de 300 páginas, eu falei, nossa, pela causa você vai. E a gente tem que ir, tem que fazer, o nosso povo está passando fome. Então, é, para falar de arte, a Carolina a Maria de Jesus trazia muito isso na obra dela. Uma mulher maravilhosa que deixou um legado riquíssimo para gente e ela criou com fome. Quem de nós cria com fome? É isso, gente, criar na, na, na pandemia é uma loucura, porque se a gente não criar, com certeza, a gente vai morrer. E a gente faz arte, mas a gente sofre, então eu acho que é isso o legado, né? é... então quantos gênios nós perdemos da arte, então eu estou feliz por eu estar, estar trabalhando, por eu estar sendo contemplada pelo teatro, mas e essa tristeza, essa dor está aqui comigo, mas a arte tem essa função, ela não pode parar. E as lives vieram para nos aliviar. Periferia é periferia na margem e no centro, no extremo e no meio, no pancadão e na universidade, no pagodão e na aparelhagem. Comunidade, sempre comunidade, é o gueta, cidade, é o gueta, cidade, comunidade, sempre comunidade, é o é gueta, nois. cidade, é o gueta, cidade. Uh, e nas paredes tem vários rabiscos, uh -huh. entre os menor freveu e passaram os bichos. Mensagem de protesto. Como vão me escutar se não tô vestido de terno? E nem troco no congresso, que se foda o Bolsonaro e sua corda vão tudo parar no inferno. Moralistas, cursões. Querem entender minha vida e se perdem nas confusões Discutem tanto por religião Mas ninguém respeita a crença ou a fé do irmão Mundo de louco é ser eterno sufoco Pessoas não aceitam o seu próprio corpo